Olá bem-vindos e bem-vindas ao canal da genial investimentos eu sou Denise Barbosa jornalista aqui da casa e essa nossa conversa é sobre a atualização da nossa carteira recomendada de FII cenário para este mês que entra mês de março no caso e minha convidada de todos os meses para falar desse assunto é Isa Analisa Isabela Suleiman nossa analista de FII tudo bem Isa Oi Denise tudo bem Oi pessoal. Tudo ótimo, então vamos lá Isa, para começar eu queria só que você desse uma geralzinha de como é que foi fevereiro nesse mercado, se, como é que você viu a movimentação e depois você já emenda falando da sua expectativa para o mês de março, se tem alguma coisa acontecendo diferente, a gente sabe que tem reunião do Copom na metade do mês, se isso altera alguma coisa, como é que você está vendo então essa transição de fevereiro para março? Tá, vamos lá. Fevereiro foi um, um mês que começou bem tranquilo, tá? E aí a gente começou a ter um aumento aí das tensões mundiais, que acabaram levando a um aumento da expectativa de juros, tá? Então, a, isso acaba afetando a, o mercado de fundos imobiliários. Não à toa, ele fechou em queda de 1,3%, tá? 1,29%. Então, foi impactado por cenários externos, tá? Obviamente... É, eu recebi muitas perguntas, apesar de eu não ter escrito esse mês, porque não teve nenhuma novidade, mas eu recebi muitas perguntas a respeito do caso do MXRF, tá? Uh, ainda não está impactando os fundos imobiliários, mas é, o, a dúvida ainda não saiu, tá? Não tem nenhuma resolução, então, gente, é um assunto que a gente tem sim que ficar de olho. Tá? A gente está vendo algumas movimentações, então esse mês eh, já estou vendo algumas movimentações de algumas gestoras para abordar o caso novamente, então deve vir algum rebuliço, tá? Acabei não escrevendo na carteira porque achava que ia demorar um pouquinho mais, tá? Então, mas é um, um assunto também que vai ficar muito no radar no mês de março, tá bom? Aí o resto está escrito na carteira, eu já mostro para vocês. E até se eu puder, Deilson, se você conseguir compartilhar na minha tela, eu vou mostrar aonde pegar. Gente, eu estou no site da Genial aqui, tá? Site normal, vocês podem ver que eu não estou nem logada. Conteúdos, Genial, analisa. Ele vai abrir aqui em uma outra, carte... outra aba, então eu vou jogar aqui para a gente ver, tá? Uh, venho em carteiras, fundos imobiliários. E aqui eu consigo acessar todas as minhas carteiras recomendadas, tá? Em breve vai ter mais novidades aí para vocês, mas aí é assunto para outra live. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho... É, da minha carteira recomendada, então, comentário, eu adicionei aqui mais um ponto que a gente tem que ficar de olho, tá? É, eu não vejo nenhum, nenhum movimento de valorização nos fundos imobiliários é, nesse primeiro semestre, tá? E aí, a gente tem que ficar de, de olho em alguns algum, algumas variáveis, tá? Incerteza política, então, a gente está em ano de eleição, a eleição ainda está muito incerta, isso vai trazer bastante volatilidade para o mercado, Juros ainda em ciclo de alta, tá? Então, próxima reunião do Copom, como a Denise falou, a gente espera mais uma alta de juros. Então, isso afeta o mercado de fundos imobiliários até a gente estabilizar ou pelo menos ver o final do ciclo de alta de juros. Vai entrar de novo nesse assunto mais embaixo. E aumento da versão ao risco, tá? Isso aqui é muito por causa do conflito é, Rússia e Ucrânia, tá? É, também vou explicar como que isso impacta o mercado mais para baixo, tá? E eu entro bem no detalhe para vocês. Já para falar para vocês o desempenho da carteira, não teve nenhuma alteração na carteira de renda, tá? Uh, nossa carteira continua super resiliente, ela teve uma performance de 0.01%, Tá? <risos> Bem pouquinha valorização, mas teve 0,8% de dividendos, tá? E o IFIX caiu 1,3%, tá? É, mas Isá, só para a gente explicar aqui para quem não, não conhece a carteira, essa carteira de renda, então, ela é mais voltada para quem está focado em receber dividendos todos os meses, não para exatamente quem está focado ou esperando uma valorização do, do fundo, não é? Exato. Qual que é o objetivo? Eu até coloco aqui no fundo, tá? Antigo, na minha primeira carteira que eu fiz essa divisão, eu coloquei ela mais no começo. Mas agora, como já tá mais batido, aqui no final... Uh... Eu coloco aqui qual que é a diferença entre as duas. A carteira de renda são aqueles fundos imobiliários que estão ali com preço justo ou um pouco descontado, mas eu estou focando aqui na distribuição de dividendos estável, tá? Então, ou com upside, tá? Então é uma carteira para quem busca renda recorrente sem muita dor de cabeça, sem ter que ficar prestando é, muita atenção nos gatilhos de valorização dos fundos imobiliários. E a carteira de valor, ela é focada naqueles ativos que estão realmente descontados, onde eu vejo o potencial de valorização a médio e longo prazo e é para quem busca a valorização de capital, tá? Aqui, para quem segue a carteira de valor, tem que prestar atenção nos meus gatilhos de valorização que eu acabo comentando ali. Uh, e uh, agora ainda não tem preço target, mas vai ter em breve, vocês vão ver novidades. É aí vocês conseguem acompanhar, e realmente tem que ter um acompanhamento mais ativo para ter realmente a valorização, tá? É... Essa é a diferença entre as duas, quem tiver alguma dúvida está lá embaixo na minha carteira, tá? É... Deixa eu voltar lá para onde a gente estava. E lembrando também ao pessoal de casa que essas carteiras é, são acessíveis, como a Isa mostrou, é, dentro, é fora da área logada. Então, se você é nosso cliente ou se você não é nosso cliente, você tem acesso... Sim, essa carteira da, da Isa, você pode depois ver com calma lá. Vai lá, Isa. Perfeito. É, bom, então, esse foi o desempenho da carteira de renda, tá? Para quem quer dividendos estáveis, então, pô, 0,8% de dividendo, tá? Só nesse mês, versus preço de compra de fevereiro, tá? Eu sempre faço versus o meu preço de compra, que é esse aqui. Quem quiser fazer as contas, estão todos os números aqui, Tá? Uh, e o desempenho é o desempenho ponderado, assim como o dividendo. Eu não sei se o pessoal tem dúvida nessas contas, mas às vezes eu recebo uma dúvida ou outra lá no meu Instagram, é bom explicar aqui. Uh, a carteira segue sem nenhuma alteração para esse mês, tá? Então, continua HGRE, PBBI, Bresco Logística, RBRR, Fundo de Recebíveis High Grade, MCCI... Eu não consigo tirar isso aqui, desculpa, gente. É, o MCCI, que é o Mauá Recebíveis, também e o Guardião Logística. Todos esses na minha carteira de renda, tá bom? A carteira de valor também permanece sem nenhuma alteração do mês, tá? É, a valorização foi 0,03%, tá? comparada ao menos 1,3% do IFIX. O maior promotor foi o Mau11, com a valorização de 2,8%. tá? Isso aqui, grande parte por causa da aquisição aí, é, do Shopping Madureira, tá? E também por causa do mês de dezembro, quem é... Eu não sei se todo mundo já leu o relatório, quem não leu, eu vou explicar o que aconteceu. É, mês de dezembro, normalmente, é um mês muito bom para fundos de shopping, tá? É, quem não sabe, shopping, você tem um aluguel variável, que é com base nas vendas do shopping, e dezembro tem Natal, todo mundo sabe que é um super mês de vendas, então, uma 11 no portfólio. Quando a gente vê a receita... É, aqui a gente vê o NOI, tá? É basicamente a minha receita livre aqui, por metro quadrado. Ela superou o valor de 2019, tá? Foi o maior número para o ano de 2021. Ela superou o número de 2019, de dezembro, em 8%. Tá? Então, foi um resultado espetacular. Uh, então, é uma parte tanto da aquisição do Madureira, que eu já fiz live aqui, quanto por causa desse aluguel maior que vai vir aí, Uh, no próximo mês, tá? Por causa do, do aluguel lá de dezembro, que foi mais caro, por causa do variável, por causa das vendas, tá bom? E o maior detrator aqui foi PLCR, tá? Isso aqui é boa parte por causa da na curva de juros, tá? É um fundo de recebíveis. Então... Um, aqui, mesma coisa, tá 0,03% versus uma desvalorização de fixo de 1,3%. Uh, a carteira continua, HGRE, que é o Credit Suisse Real Estate, de lajes comerciais, o MOL11, que é o fundo de shopping que eu comentei, o VBI Logístico, que é né, rendimentos imobiliários, o PLCR, uh, que é o plural recebíveis, e o CPTS, que é o Capitânia Securities. Tá? Esses três últimos fundos de recebíveis, que ainda vejo aí algum desconto. Ou o Capitana Securities também, que eu recebi alguns questionamentos por que, que ele está aí. Uh, ele está aqui porque ele boa parte da, do dividendo que ele distribui são receitas não recorrentes, tá? Então, esse é um fundo aqui que ele não tem muito potencial para estar na minha carteira de renda, apesar de eu gostar muito dele, tá? Uh, como o dividendo recorrente dele uh, é bem expressivo, eu não consigo falar que o dividendo dele vai ser estável uh, nesse valor aqui, que está aqui embaixo de R$1,10, tá? Um real e 10 centavos uh, Por isso que ele fica na minha carteira de valor. Uh, bom, desempenho na minha carteira este ano versus o IFIX, tá? A carteira renda está em menos 1,95, carteira valor menos 3,02, e IFIX menos R$ tá? Quem tiver dúvida é, e quiser saber quanto está dando de rentabilidade a carteira, tá tudo aqui, também é uma dúvida que eu recebo bastante, tá? É, então, aqui fica bem fácil para todo mundo analisar. Tem o desempenho do ano passado, desde quando eu abri em carteira renda em valor. Falando um pouco do que, que a gente tem que ficar de olho esse mês, esses próximos meses, tá? A gente tem aí uma expectativa de alta, tá? Selic chegando a 12,5% ao ano, tá? Isso daqui é negativo. A gente está vendo uma política monetária bem contracionista, tá? O Banco Central já falou que vai correr atrás da inflação, quer controlar a inflação. A inflação continua vindo alta, tá? É... Até para explicar um pouco, é, o nosso juros, se o juros mundial ele acaba subindo, a gente, por ser país em desenvolvimento, tá, a gente tem que aumentar os juros também, porque a gente tem que pagar um prêmio maior do que os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. tá? É, vai ter um aumento dos juros global. Por que, que eu falo isso? Ah, justamente por causa do, do, é, do conflito da Rússia e da Ucrânia, isso aqui vai ser... É, gente, isso daqui é pano de fundo para quase tudo que eu vou falar aqui do cenário macro, tá? É, voltando um passo atrás, conflito entre Rússia e Ucrânia. O que, que isso impacta na, no Brasil, tá? É, inflação mais alta no mundo, que impacta em juros mais altos também no mundo, tá? Uh, juros mais altos no mundo, juros mais altos no Brasil. Beleza. Inflação. A gente vê uma desaceleração da inflação, mas isso aqui não é certeza, tá? Por isso eu coloco possível desaceleração. Quais são os dois impactos aqui em direções opostas é, que, que vão ter, tá? Por um lado, a gente tem o, o conflito da, é, da Rússia e da Ucrânia, é, eles são maiores produtores de gás natural, petróleo. E insumos agrícolas, milho, trigo. Então, gente, isso é a base para muita coisa que a gente consome no mundo. Uh, vai ter escassez, tá? Ou vai ter pelo menos uma redução aí uh, da produção, depende de quanto tempo é, esse conflito durar. E isso acaba gerando uma falta e um aumento dos preços, tá? Uh, por outro lado... Isa, só, só, só me tira uma dúvida. Essa expectativa para a Selic não é para março, não é para o fim do ano, né? É, não, é final do ciclo de juros, Tá? final do ciclo de juros, a Selic é a 12,5, tá? Dá tá. mais dois aumentos de um e pouquinho ali, o Zé Março 0,75, se não me engano, tá? É... Outro lado, é... a falta de... É... Deixa eu só a linha de raciocínio aqui. Ah, essa redução da disponibilidade de algumas commodities agrícolas que vinham da Rússia uh, e da Ucrânia, acaba gerando um, um aumento do preço das commodities, que historicamente é muito positivo para o Brasil, tá? Pode gerar uma valorização do real, tá? Então, o impacto da inflação ainda é um pouco incerto, mas a nossa expectativa é de desaceleração da inflação, Tá? Apesar de ver uma inflação acima da meta, não vai vir tão alta quanto está vindo historicamente, tá? aí batendo 11% quase. É, bom, aumento dos juros americanos eu acabei falando aqui, porque, bom, aumento da inflação global, o FED já está super atrasado aí para aumentar juros, está todo mundo criticando a, a, o posicionamento deles de ainda estar tá fazendo recompras e de não ter começado a aumentar os juros. A gente espera aí, Uh, alguns aumentos de juros uh, até chegar a mais ou menos 2, 2,5% no final do ciclo, tá? É, crescimento do PIB, a gente ainda vê aí um crescimento de 0,6% por causa da pandemia, a pandemia já está quase acabando, tá os mais otimistas aí, vamos dizer assim, já estão prevendo o final da pandemia em abril. É... Então, quem sabe? <risos> e aí volta a segmento de serviços, que é responsável por 60% do PIB brasileiro, tá? PIB crescendo, isso é ótimo para a nossa indústria, tá? É... De alterações aqui, é, eu não tenho nada muito relevante para falar, tá? É... Eu acho que o um ponto aqui que tem muita gente questionando o que, que aconteceu é do mal a recebíveis, o uh, que, que aconteceu, tá? Eu fiz um parágrafo especial aqui a respeito do CRI Vogue Square, tá? É, quem me acompanhou, a calçada, que é o devedor desse CRI, ela entrou com um pedido de recuperação judicial, tá? É, foi 25 de janeiro, só me engano que eles deram a entrada no pedido e só veio a público agora em fevereiro, tá? O uh, que, que eu queria explicar para vocês, tá? Isso deve ter um impacto patrimonial, sim, no fundo, tá? É, mas isso me preocupa muito pouco, porque o CRI foi super bem amarrado. Tá, é aqui. Eu tenho a alienação fiduciária do hotel Vogue lá no Rio de Janeiro. Tá, fica lá na Barra. Esse hotel tá 100% em alienação fiduciária. Em nome desse CRI, tá? O hotel ele ele vale mais de três vezes a dívida que esse CRI representa. Então, se a calçada parar de pagar esse CRI, eu posso ir lá e vender esse hotel, eu posso vender por metade do preço, um terço do preço, eu consigo pagar esse CRI tranquilamente, os juros, a correção monetária e fazer a amortização normal, tá? Então, eu acho muito, muito, muito pouco provável aqui o cenário de default, tá? É... Além disso, esse hotel está tá indo super bem, a vacância está super baixa, tá? tendo uma demanda super legal por ele. Uh... E é um dos poucos ativos que gera caixa para a calçada, tá? Então, eu vejo muito pouco incentivo da calçada deixar de pagar esse decree e perder o hotel, tá bom? Então, uh, é um caso que me deixa muito tranquilo, eu sei que juro, ge, gerou algum burburinho ali, tá? Tem um pequeno aumento de risco, mas, gente, é 2,3% do PL do fundo, é muito pouco, tá? E está super bem amarrado. Default aqui é, é muito, muitíssimo pouco provável, tá? Hum, eu acho que é isso, eu não sei se eu, alguém tem alguma dúvida de algum ponto específico da carteira, algum ativo que valeu entrar um pouco mais no detalhe, se não é isso. Eu... Ah, então maravilha, Isa, acho que eu vou então falar para o pessoal que quiser acompanhar de perto do seu trabalho, então se inscrever uhum. aí no Geneo Analise e acompanhar as quartas-feiras no fechamento de mercado, participação da Isabela Suleima todas as quartas-feiras, é, respondendo as dúvidas do pessoal. Então, lembrando mais uma vez que a carteira recomendada, tanto a de ações quanto a de FIIs, é gratuita, acesso a todo mundo. Quem é cliente recebe com um pouquinho mais de rapidez, mas a carteira está disponível para todo mundo no nosso site. Deus colocou no chat? Colocou? Eu também vou colocar aqui na, no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do chat o pessoal é, acompanhar, então isso, a gente fica de olho dia 16 de reunião do Copom e mês que vem tem nova live aqui com a gente, né, obrigada viu? Combinado, obrigada a você, Denise A você de casa muitíssimo obrigada fique com a gente, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações das nossas lives por aqui, obrigada, um beijo e até a próxima, tchau Obrigada Música